galera, beleza? Aqui é o Henrique Seja muito bem-vindo ao canal é Trabalhar em Casa Ganhando. É, e hoje eu estou fazendo um vídeo aqui muito especial sobre a saga do afiliado, tá? Continuando aquela websérie, é, a saga do afiliado, né? E hoje é o episódio 4, certo? Mas antes de entrar no tema, eu quero te agradecer aí pela sua audiência. Agradecer por você estar mais uma vez acompanhando eh, os nossos vídeos Lógico, se você tiver algum comentário, pode fazer logo aqui abaixo né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou te apresentar né? E lógico, eh, se você eh, gostou do vídeo, gostar do vídeo, que é o que vai acontecer, logicamente né? Que você possa dar seu like, tá? inscrever-se no canal, compartilhar com seus amigos né? Essa história de compartilhar com seus amigos é bastante interessante Porque às vezes você é, pode indicar esse vídeo para uma outra pessoa que está com a mesma dúvida que você Isso pode ser bem legal tá? é, Então, meu nome é René Ricardo Eu estou fazendo essa websérie é, sobre a saga do afiliado certo? É, Eu sei que trabalhar como afiliado não é fácil certo Eu já estou nesse ramo aí desde 2014 né? Já passei por é, várias fases né? é, sobre como vender produtos online. Certo? Existem Foram é, fases boas e fases ruins. Né? Eu já vi muito profissional é, bom no mercado é, simplesmente desaparecer e outros totalmente desconhecidos aparecerem e fazer muito sucesso. É, então, o que eu quero te dizer o seguinte. Para começar, trabalhar como afiliado você tem que fazer uma escolha, certo? A principal escolha que você tem que fazer é saber qual o nicho que você quer trabalhar. O que é nicho? Muitas pessoas não sabem o que é nicho. Nicho é o assunto é, pelo qual você quer trabalhar, certo? É, por exemplo, você pode querer gostar de culinária, por exemplo. Né? Então, o um assunto culinária né pode ser o seu nicho é o um assunto por exemplo é corte e costura né é, às vezes tem pessoas que gostam desse tipo de nicho assim, isso pode ser um, um nicho para você poder trabalhar com, é, com o seu projeto certo e é, a partir do, do, do momento que você é, é fez ali o seu nicho, né, disse, não, eu agora vou trabalhar somente com esse nicho, porque você pode trabalhar com um nicho, né, e, ou você pode trabalhar com outros nichos. Como eu disse no vídeo anterior, é, é, você, às vezes você, quanto menos, né, pode ser, o menos às vezes ele é mais, né, porque tem muita afiliado que começa, e eu mesmo comecei assim, é, eu queria trabalhar em vários nichos, né, só que ao longo do tempo eu fui percebendo que alguns nichos são melhores de trabalhar do que outros. Né? Então aqueles nichos que eu vi que é, não tem muito a ver, é, pelo menos comigo, eu deixei de lado né, e foquei em nichos é, que eu julgo serem melhores para mim. Né? Como por exemplo, eu trabalho com, com esse nicho aqui de... É, marketing digital porque eu gosto é eu trabalho com outro de emagrecimento e mais dois nichos é, que são nichos bons de se trabalhar né então eu trabalho na verdade eu trabalho com quatro nichos apenas apenas né e sempre os meus projetos eles são eles é eu trabalho com os meus projetos de vídeo né então apesar de eu ter oito canais do youtube é, ativos mesmo, eu só tenho seis, né, seis canais ativos de nicho, né, e esse canal é um deles, por quê? Porque eu dei foco naquele tipo de nicho e é, onde eu vejo que está melhor, eu procuro dar mais foco, né, então, por exemplo, meu foco agora é crescer este canal aqui, né, por quê? Porque o meu canal de, de emagrecimento, por exemplo, ele já está bem. Eu tenho, mais de, eu tenho mais de 200 vídeos e tenho mais de um milhão de acessos, um milhão e meio de acessos nele. Então, para mim, é, ele atingiu um nível onde eu posso somente manter, é, o, o, manter o canal, certo trazendo conteúdos novos, porque ali me gera vendas. Né? Então, isso é, é, dá foco no seu nicho. Então você tem que fazer uma escolha, não queira abraçar tudo, né? Coloque assim, é, você tem que ser especialista naquilo que você está fazendo. Por exemplo, você tem que, se você gosta de vídeos, trabalhe com vídeos, veja melhor, a melhor maneira de você trabalhar com vídeos e dentro de seus vídeos, né, aborde é, o seu nicho, né? trazendo conteúdos novos, trazendo dicas trazendo é, coisas legais assim para engajar o seu público, né, e trazer conhecimento sobre aquele nicho é, ao seu público. Por isso é importante sempre é, saiba o que você está falando, certo? Eu não trabalhe com conjecturas. Eu acho que eu acho que não. Então, faça pesquisas antes de fazer qualquer vídeo. Faça uma pesquisa, aborde aquele assunto, né, e daí sim coloque é, isto para o seu público É assim que o seu canal vai crescer É assim que o seu projeto vai crescer É assim que o seu artigo vai crescer né? Então é assim que se faz marketing digital Apesar de você trabalhar como afiliado Você pode ter bons lucros dentro daquele nicho né? Existem milhões de nichos aí E muito produto para ser, ser divulgado né? Então é nisso que você tem que pensar Não quero abraçar Abraçar é, várias coisas ao mesmo tempo porque isso é impossível, certo? Trabalhe com calma, trabalhe tranquilo, né? É, se possível, separe um lugar somente para você é, trabalhar ali com, com seus vídeos ou seus, seus artigos, que for, certo? E siga em frente, tá bom? Então, esse foi o episódio 4, certo? a saga do afiliado. Saiba do que você está falando. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Como sempre, uma dica de curso bem legal que você pode fazer e aprender muita coisa e já começar a ter vendas é o Afiliado Orgânico. tá? O link está na descrição aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.